a luz do mundo é impessoal. Diz a Bíblia que a luz verdadeira presente em todo homem que vem à face da terra. Já está presente. A luz já existe, já é. Ela está brilhando como a consciência iluminada de todos nós. Assim podemos perceber com naturalidade a verdade absoluta. Este universo já é o reino da luz. Aqui mesmo é o paraíso. É o reino consumado. Tudo já está feito. Quando nos posicionamos nesse verdadeiro referencial quando a nossa visão espiritual dá a nós a informação daquilo que já está acontecendo naturalmente desaparece a supostamente humana com sua falsa aceitação do tempo do passado do presente e e do futuro. Sempre agora. Sempre a luz é tudo. Sempre Deus é tudo. Sempre Deus está sendo tudo. Que aparece como tudo. A ação de Deus. É de ser. A luz infinita. Cada um de nós. Em unidade com essa fonte, brilha sem esforço. A luz é. Assim como o raio de sol, não se esforça para ter luz e ser luz. Cada um de nós é luz do mundo sem esforço. Essa é a graça de Deus, a percepção deste fato espiritual. Perceber um fato espiritual não é conscientizar a mente humana de tal fato. É perceber que a mente iluminada é a nossa única mente e razão pela qual nada há para receber luz numa posição em que ela pudesse estar ausente. Não existem trevas. Diz a Bíblia, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A luz é onipresença, a luz é onipotência, onisciência, oniação. Se percebemos que essa verdade já é um fato consumado, que tudo já está feito, livramo nos do falso quadro ilusório. livramo nos da mente humana. Livramos-nos daquilo que nunca existiu, o suposto cativeiro de crenças. Cristo disse, não resistais ao maligno. Nossa atenção focalizada na iluminação, que já é nossa, pela graça de Deus, faz com que percebamos a nossa unidade com esse Deus. Unidade significa um, e não dois e nem mais um. É um, é algo que é uno. frase bíblica diz eu e o pai somos um o pai e eu somos um o pai está manifestado aqui e agora como este eu que eu sou isto me leva à percepção de que aqui é o paraíso. Cada um deverá perceber para si essa realidade. É o que representa a volta do filho pródigo à casa do pai. É o filho que tem que voltar. A ação do Pai está feita. O que significa voltar à casa do Pai? É fazer a troca de referencial, voltar a atenção da aceitação da mente que vê passado, que vê presente. Que vê futuro. Para a mente em sintonia perfeita com a mente única. Que vê o agora iluminado. Em que tudo já está feito. Tudo já está feito. Nesse caso... Não há o que esperar para acontecer no próximo segundo. O que, que é o próximo segundo? E o próximo, e o próximo, e o próximo. Para a consciência iluminada, é o mesmíssimo agora em que tudo já está feito. Se nada falta acontecer, porque tudo está feito, também aquilo que parecia ter acontecido, nunca chegou realmente a acontecer. O que o mundo dizia ter acontecido no passado, é o mesmo quadro falso que continua desfilando à nossa frente neste momento. Quando o mundo chamou aquele momento do passado que algo acontecendo, por exemplo, o nascimento de alguém, Aquele instante é exatamente este agora em que vivemos, em que tudo já está feito. Nesse caso, nunca existiu nascimento. Jesus disse o seguinte antes que Abraão existisse eu sou esta é a revelação da nossa identidade deste agora agora cada um de nós pode dizer eu sou Antes que esse quadro falso começasse a desfilar à minha frente, eu sou. Exatamente agora que esse quadro continua desfilando à minha frente, eu sou. A troca de referencial. É um posicionamento transcendental em que nós colocamos como se fôssemos o sol, com sua luz e seu brilho, vendo o desfile de nuvens à nossa frente. Cada segundo da aparência mostra uma nuvem ou quadro falso passando diante de nós. Enquanto nos posicionamos no agora eterno, esses quadros passam, passam e passam. Até que percebemos a sua inexistência. Deixam de passar, porque a mente divina é revelada como a única mente capaz de estar consciente de algo. A mente divina consciente de algo. É a mente divina consciente de tudo que já está feito. É a consciência que tem consciência de que nada há além do próprio Deus. Esta é a verdade libertadora. Nos ensinamentos absolutos encontramos a premissa básica do estudo Deus é tudo como tudo não existe mente humana para conscientizar esta verdade não existe algo além de Deus que desconhecesse essa verdade Deus é tudo como a consciência de Deus, único, consciente de existir, é o universo vivo consciente que está sendo este agora já feito.